Hoje vamos falar de superação e felicidade. Superação: Augusto Branco diz, podemos passar inúmeras dificuldades, ter de batalhar muito para alcançar certos objetivos, e ainda assim, morrermos na praia. Podemos deixarmo-nos consumir pelo trabalho e perder noites de sono ou deixar de passar finais de semana com a família apenas porque temos extrema necessidade de conseguir recursos para mantermos uma vida digna ou amargarmos um período obscuro de desemprego. Podemos assistir à injustiça bater à nossa porta e perceber, infelizmente, que em algumas ocasiões não há absolutamente nada a fazer. Podemos chorar com o coração partido à perda da pessoa amada ou de um ente querido. Podemos, por tanta coisa negativa que aconteça, julgarmos que tudo sempre dar errado conosco e maldizermos nossa sorte. Depois de tudo isto até podemos deixar passar pela cabeça a estúpida ideia de fazer uma grande besteira consigo mesmo, desde que seja exatamente assim. Que tal ideia passe, e nunca mais volte? porque a vida é superação. Nós não nascemos andando, não nascemos falando, nem pensando tanta bobagem, e o que não podemos em hipótese alguma é perdermos o ânimo, o espírito, e nossa capacidade de amar, de se superar e de viver. Júlio Alcaí diz. Não desista dos seus sonhos, pois és um guerreiro com tantas lutas e superação, que não é justo olhar para trás agora. Seja insuperável e inigualável para os olhos de quem não está do teu lado. Desvie de obstáculos intensificando sua determinação, seja um guerreiro corajoso, seja um guerreiro valoroso. E, quando você se vê sem saída, acredite nas esperanças que rodeiam suas certezas. Aldo Nova que também fala aqui. Sua vida pode ser uma comédia, uma aventura ou uma história de superação, sucesso e amor. Mas pode ser também um drama, uma tragédia ou a monotonia da não mudança. Porque todos nós temos tudo isso em nossas vidas. O que muda é como editamos, em quais experiências mantemos o foco e sobre o que falamos. Fale do drama, e sua vida será um drama. Fale da aventura e a mesma vida será deliciosa. Se a tempestade não quiser passar, pense na chuva. Se adapte às situações e tire o melhor delas. Eu não acredito que você deva ser melhor do que todos. Eu acredito que você deve ser muito mais do que um dia você achou que poderia ser. Os caminhos serão difíceis, muitas dificuldades aparecerão para tentar te fazer parar. Mas tenha coragem para enfrentar, continue firme. Você verá que a vida te reserva muitas coisas boas. Não existe uma fórmula para a felicidade. Para ser feliz depende de você, das suas atitudes, dos caminhos que escolhe. Você não precisa de coisas grandiosas para ser feliz, às vezes a felicidade está nas pequenas coisas. Você tem apenas uma vida, essa é a sua chance de viver, as coisas passam pela nossa vida e não voltam mais. Não desperdice o seu tempo pensando no que poderia ter sido. Viva o agora, e agarre as oportunidades. Nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Então comece quantas vezes forem necessárias, se cair comece novamente e jamais desista. Mergulhe nas profundezas da alegria e da felicidade. Encontre o seu verdadeiro eu, receba a vida como ela é, busque a paz. Se você não acha um caminho, crie um. Em Provérbios diz. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima, Provérbios capítulo 12 versículo 25. Se gostou deixe seus comentários, deixe seu like e siga-nos, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. Até o próximo vídeo!